3 maneiras de perder dinheiro na sua empresa em 15 segundos 3. Imprima o quanto quiser 2. Use um equipamento qualquer 1. Perca muito, muito tempo Quer economizar tempo e dinheiro? Conheça a Simpress e agende uma visita